O noivo está chegando Quem preparado estará Lá todos os ouvintes do canal Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Eu venho aqui neste momento Para primeiramente vim aqui falar duas coisas na verdade, né? Vim aqui agradecer, fazer um, fazer agradecimentos e também falar sobre a exclusão do canal o noivo está chegando, canal que Deus levantou para Levar as boas novas para aqueles que sofrem, para aqueles que estão perdidos. O trabalho do canal não é somente para os que conhecem o Evangelho. Para edificar a vida daqueles que já conhecem a Palavra de Deus. Mas também o trabalho deste canal ele é feito em favor daqueles também que sofrem. Porque nós devemos ser atalaias. Atalaias, pregadores do Evangelho. Nós devemos tocar a trombeta, devemos anunciar as boas novas. E é, o canal ele foi excluído pelo YouTube por causa de direitos autorais. É, foram três advertências, né? E... Duas eu já sabia e, de repente, a terceira chegou. Chegou de uma pessoa que eu não esperava, de uma pessoa que, é, por mais que tenha chegado essa, esse aviso, é, uma pessoa que eu acredito que é um homem de Deus, ainda que, tendo chegado essa advertência a partir do canal dele, Acredito que ele é um homem de Deus, mandei e-mail para ele, mandei mensagem no canal dele avisando para que ele, se ele pudesse retirar é, essa advertência, mas até agora não obtive resposta da pessoa dele, deste pastor, eu acredito que é um homem de Deus, prefiro acreditar que ele não tenha recebido, nenhum e-mail, nem a mensagem que eu deixei no canal dele, mas acredito que ele é um homem de Deus, até provar o contrário, ele, ele é um homem de Deus, mas é, eu estava vindo agora do trabalho e, e refletindo, Deus falou comigo, mostrou para mim que, que esse é o trabalho que os pregadores, que aqueles que levam as boas novas, tem que, que pagar. É o preço que nós temos que pagar. Esse é o preço. O evangelho, a cruz que nós carregamos, é o preço que nós temos que pagar. Mas isso não me entristeceu, não tirou a minha fé. Continuo na fé, fazendo vídeos, dando mensagens para vocês. E quero aqui agradecer a Franciele ao canal A Volta de Jesus e Profecias Quero agradecer a você, Franciele Que Deus te abençoe, seu casamento, sua família Que o seu canal cresça para a glória de Deus Não em números de inscritos Mas em números de almas ganhas para o reino de Deus Também o Everton do canal preparando Se preparando para o arrebatamento Quero agradecer a ele Quero pedir também em favor de todos aqueles que levam o Evangelho o canal do Pastor João Peixoto o canal do Almir outros canais, são tantos canais que vieram aqui, as pessoas que vieram aqui apoiar o canal todos vocês, todos vocês que, que apoiam o canal eu não tenho como citar o nome de todos os canais que estão ajudando, dando força, mas eu quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus esse trabalho, esse trabalho que é feito neste canal, o noivo está chegando. Era, é para ganhar almas, é para edificar vocês que conhecem o Evangelho e que as precisam do alimento, que é a palavra de Deus, e também para salvar aqueles que estão perdidos. Quero de antemão, em nome do Senhor Jesus, agradecer e abençoar a vida de todos vocês. E abençoar todos os canais que com sinceridade que com verdade levam o evangelho de Cristo Jesus está voltando o mal ele tenta parar o trabalho do evangelho ele tenta mas a bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que são de Deus que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus eu deixo aqui essa mensagem esse canal ele não vai crescer em número de inscritos, mas principalmente ele vai crescer em número de almas para o reino de Deus. Porque essa é a meta do verdadeiro cristão. Salvar a sua alma e também salvar outras almas. Jesus está voltando. O arrebatamento está perto. Ele está vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz de Cristo.